Felinho, felinho, together! Tô ligado que você gosta pelo título, você já se animou. Pra você falar que eu só falo de moto esportiva, tá aí, ó. Pra você. Motos que você usa no seu dia a dia pra bater, certo? Então você viu lá: Hawjui Drift King 160, que é a DK. Da Frapache 200RTR. E o lançamento da Yamaha, que é a FZ15ABS. E por que só essas três? Bom, primeiro. Que se sua máquina trava, a HFW Informática é para resolver, filhos. contato tá aqui embaixo. O motor tá dando aquela lenteada, tá ruimzinho. Ela precisa de um SSD. Não sei, tô, tô, tô, tô ampliando o leque aqui. É pra você entrar em contato com a HFW Informática. Tá aqui na descrição. Na mesma descrição, eu vou deixar a ficha técnica de cada moto. Beleza? Eu coloquei uma volta de cada, me capoava e aí você já vai começar a endoidar porque uma street encapuava, volta rápido, cordurinha, jaqueta, tal, luvinha, daquele jeito que você gosta, entrega máxima e vocês vão tirar suas conclusões, mas de qualquer jeito eu vou falar um pouquinho de cada. Lembrando que eu fui um dos juros da moto do ano, então não necessariamente o que eu acho de repente é o que deu o resultado, porque eram 13 júris. Então existe uma variação de cada opinião, existe um conceito de cada um. Mas enfim, só que eu quis fazer essa brincadeira que eu acho interessante, porque na hora do grifo você sempre vê o que, que acontece com as motos, tá? No dia a dia é mais difícil disso acontecer. E aí também tem um outro ponto que elas foram projetadas por uma coisa e não para essa coisa, mas elas funcionam bem nessa, nessa brincadeira aí. Enfim, é, eu não consegui pegar uma volta limpa com todos os modelos, então em algum momento eu pego uma situação ali e também... É, não era uma corrida não classificatória, então não tem porque a, a pista tá limpa, porque os outros jurados também estão testando. Então se você tá na dúvida dessas três e você perguntar agora por que, que a Phaser não entrou, a CB não entrou, ela... porque são motos que tiveram atualiza... a CG, porque... enfim. São motos que tiveram atualização somente esse ano e foram essas três. Então elas competiram na categoria Street, por isso não tem as demais. Então entre essas três, que eram as três concorrentes que estavam lá, é, eu tenho uma opinião de cada uma e eu acho que se você está em dúvida em uma delas pode te ajudar, beleza? Eu vou começar com a Raul DK160, que foi uma moto que eu achei muito interessante pelo entre bem curto, então você tem muita agilidade com ela, certo? Um motor muito esperto, divertir com aquele motor. E aí assim, a suspensão, apesar de ter um curso interessante se você comparar as fichas técnicas, é, ela acaba fadigando um pouco antes, então a moto chacoalha mais, tá? Devido ao enteixo ser mais curto também, na hora que você freia, você tenta fazer alguma coisinha, ela dá umas, umas cabeçadinhas a mais, então estruturalmente a moto ela tem é, de a, a chacoalhar mais que a, a Dafra, a Apache e a Yamaha FZ15, em compensação o que surpreendeu nessa moto foi o motor que eu achei bem é, potente e os freios também se manteram bem, não baixaram e estava tudo certo. Então foi uma moto que eu gostei e diverti e eu achei que fiz uma volta interessante apesar da situação, como você pode ver aí agora. da Afrapache 200 RTR. E o que eu posso falar para vocês é que eu já fiz um teste ride do modelo antigo. Claro que essa teve uma evolução. Inclusive a evolução, ela perdeu o torque. Então antes era um 8.5, agora tá um 7.8. Eu não senti é, diferença alguma em relação a isso, beleza? Só que o teste que eu fiz, eu fiz na rua e agora deu uma brincada na pista. E o motor dela, em relação às duas concorrentes, é bem mais gostoso, bem mais forte, tá? E as reduções também... Eu achei melhor nesse motor. O chassi surpreende muito, porque ela é uma moto que tem curso de suspensão menor que as duas, tanto dianteira quanto traseira. E mesmo assim ela chacoalhou bem menos que a Raul Jui, por exemplo. Tá? Tem um entre-eixo bacana, mas é o maior das três. Só que o freio dianteiro é, baixou bastante. Apesar de ter o maior disco também, das três foi o que mais fadigou. Tá? Então os freios é uma coisa que a gente tem que se observar aí. Quando eu andei na rua, não tive esse problema. Fica com a volta, felinho. Próxima, Yamaha FZ-15, ABS. Bom, essa é uma moto que ela surpreende em relação a conjunto, chassi, suspensão dianteira, suspensão traseira. A gente está falando de uma bengala de 41mm de diâmetro, tá? uh, salvo engano 130mm de curso. O motor é um motor bacana, só que ela é tão bem calçada, então ela vem com rosto 2 Certo? Presta atenção, estamos falando de uma moto que tem medida 140 na traseira, Rosso 2, Dafra de Sport Demon e Raul de Pirelli Super City. Então, o melhor calçado é da Yamaha. E aí, é, isso também é uma coisa que é positivo demais na pista, mas pode desfavorecer um pouco em relação à motorização. Ela tem menor cavalaria que as três, é um motor mais fraco das três, porém, por essas motos não terem tanta, é, tanto torque, um pneu que calça mais pode dar a sensação da moto estar mais lenta. Tá? Mas é porque o pneu realmente faz a diferença, beleza? Então é, conjunto é impressionante dessa moto. Freio não fadigou. Eu coloquei ela onde eu queria e a moto se comporta muito bem. O design dela é o mais bonito das três também, para mim, na minha opinião. Então ela com certeza. É a moto que venceu a moto do ano, por todas as qualidades que ela tem, só que o motor realmente dessa moto é mais fraco que as suas duas concorrentes. E geralmente a galera nessa gosta do Superman, né? Então pode ser que nesse quesito a galera vá um pouco assim. Então é, eu vejo por design, suspensão, tudo, e a Yamaha ela tem um, um salto na frente nesse quesito realmente, tá? Então você vai ficar com a volta aí, eu já volto com uma conclusão luxo para você das três. Dafra ganha, depois Haujui, depois a Yamaha. Design, Yamaha, para mim vem a Apache, e depois vem a Haujui. Freios, Yamaha, Haujui, Dafra. Chassi, eu coloco o da Dafra e o da Yamaha, é, parelhos, porque como a Yamaha tem uma melhor suspensão, e tanto de quanto o morceiro traseiro, e melhor pneu, a a dafra ela com pneu inferior e com suspensões com menos cursos é, trabalhou tão bem quanto assim claro que a yamaha tem um ponto positivo a mais mas eles são bons chassi a da ela torce um pouquinho mais tal então o que, que você precisa entender se você quer uma moto e os pesos delas também são muito compatíveis né 135 raujui 135 yamaha e 139 a, a, a dafra então a dafra por ser uma moto maiorzinha ela consegue ser 4kg mais pesada só, né? então o, os pesos são muito parelhos, a agilidade da Hauju é, é, é mais agi, ágil, depois vem a Yamaha, depois vem a Dafra, se você quer um conjunto muito estabilizado, uma moto realmente na mão, a amarra e bonita, atrativa, a Yamaha vai ser uma interessante proposta para você. Agora se você quer uma moto com agilidade no trânsito, por exemplo, pá, pá, vem para cá, leveza, a Haojue nesse caso vai te atender melhor depois a Yamaha, depois a Dafra. Então você tem três motos aí legais onde a Yamaha eu valorizo o conjunto e a atualização de design, a Dafra eu valorizo motor e um bom chassi, e a Haojue eu valorizo a economia com agilidade e leveza. Beleza? Então são esses três pontos aí dessas motos, lembrando que a Yamaha venceu nessa categoria. Fala o que, que você achou desse vídeo. Eu vou tentar fazer isso com scooter. Com todas as categorias do que eu achar as voltas boas. E vamos aí. Toguidinha. Au!